Cinco filósofos para você citar nessa redação. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um, os assuntos mais ou menos que completam aí para você conseguir utilizar dependendo da temática. E depois eu vou trazer cinco citações para vocês também. Oi, Red alunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, prof. de português e redação aqui do Redação Online. E hoje é uma aula de repertório, um pouquinho de contexto histórico, contexto social e filosófico para vocês. Você sabe que é muito importante trazer repertório na sua redação, seja ela do Enem, concurso, público ou de vestibulares. Como a gente tem um texto dissertativo, a ideia é que você traga seus conhecimentos que vão além dos textos motivadores e além só do nomezinho da temática ali, do tema, né, daquilo que motiva você a escrever, porque você demonstra esse domínio geral do assunto que te traz muito muita pontuação. A gente vê isso quando a gente corrige as suas redações. Né? Aqui no Redação Online a gente é uma plataforma de correção de redação Então nós corrigimos as suas redações O que é muito importante para eu conseguir direcionar Se você não, não vem cumprindo aí todo o repertório necessário Se você colocou o um repertório demais, pode acontecer né? Se você não tem domínio sobre aquele assunto Precisa pesquisar, precisa ir um pouquinho além tá? Então ter, ter filósofos para você citar, compor a sua redação É muito importante Por isso que eu vou trazer aqui para vocês cinco que tem como encaixar, são bem fáceis, são bem legais. Quanto isso, vou pedir pra você deixar o like, ativar a notificação, ficar aqui por dentro do canal, olhar nossa plataforma, né? Porque assim como a gente traz muitas aulas aqui, a gente corrige essa redação, como eu já falei, que é assim ó, chuzinho um e é muito importante pra você, tá? Correção da redação é o passo decisivo pra sua aprovação. E agora a gente vai falar dos cinco filósofos. O primeiro deles, né, que é o NITS, que vai falar sobre moral, cultura, religião, né? um filósofo que traz uma crítica aí quando diz que a filosofia precisa ser aplicada na prática. Né? E ele diz que a gente é muito amarrado aí à religião e, e a laços sociais que não nos deixam praticar a nossa, de fato, vontade e, e até a racionalidade. Ele considera que a filosofia ela tem que ser um meio de libertação cultural. E aí eu pergunto pra você, será é que hoje, na nossa sociedade brasileira, a gente consegue ter a filosofia como um, um, um fator de libertação cultural? Né? Pegando aí, transpondo pra sociedade brasileira que a gente tem hoje, pros problemas que a gente tem hoje. Quando a gente fala de Nietzsche, a gente vai lembrar de cultura, a gente vai lembrar de comportamento, a gente vai lembrar de religião de racionalidade, e essa aplicação na prática, será que o ser humano consegue? Fica aqui a dica, porque estudar sobre o NITS é muito legal. Legal para o conhecimento pessoal mesmo, mas também para essa aplicação que a gente tem na redação. Depois eu vou trazer a citação sobre ele, e aí você vai é, conseguir fechar mais ainda esse laço. O segundo filósofo, a gente tem adorno. Você vai lembrar da escola de Frankfurt e todo esse contexto que aconteceu. né? Então o Adorno, ele vai fazer parte da Escola de Frankfurt e vai trazer para gente na sua escrita tá? toda a questão de capitalismo, a questão da mídia, a questão de comportamento, a questão de cultura e até mesmo essa questão é, que a gente pode chamar aí da imposição de poder. Por quê? Quando a gente tem a Escola de Frankfurt, a gente tem toda essa vivência do período né, em relação ao nazismo. E a gente tem a mídia como um grande instrumento aí de poder e manipulação. A gente lembrar das propagandas nazistas, né, de todo, de como aconteceu todo esse contexto de conversão aí, de estigmatização dos judeus e, e, e de poder pelo discurso. A gente transpõe e olha para problemas sociais brasileiros hoje que são muito ganham espaço na mídia e crescem em relação àquilo que está acontecendo, assim como outros que não ganham espaço na mídia, por isso não ganham poder. Então, a mídia é um instrumento de poder e, ao mesmo tempo, um instrumento também de manipulação. Por isso que o Adorno vai trazer essa essa questão muito do capitalismo, né, e do poder, da cultura de poder, junto aí com essa crítica sempre à mídia. Pegando aí um ganchinho também dessa questão de poder, a gente entra com o Foucault. O vai fazer uma crítica à escola tradicional, ele vai fazer uma crítica a essa doutrinação que a gente tem escolar, vai se encaixar com temas filosóficos e sociológicos, então, muito a ver com os concursos públicos, FCC, FGV, aquelas perguntas que eles trazem, né? Sebrae também se encaixa bem. Vai falar da educação, vai falar da doutrinação, vai fazer uma análise antropológica também em relação à sociedade. E ele conclui, dentro da... Dentro da a gente pensar macro, assim, as suas obras, que a questão da linguagem está intimamente ligada com as relações de poder. E ele estuda isso é, na escola, no presídio, e, e vai colocar na obra o fato de que quando você tem conhecimento, você tem poder. Então, a sua fala é poderosa, desde que você tenha, mas também que é vista né, a questão de não deixar o acesso à educação, o acesso ao conhecimento chegar, essa doutrinação que acontece hoje, e a gente pode pegar isso para a educação brasileira, Falar que o impedir o acesso à educação dá poder àquele que impede. Então é um ótimo autor pra gente citar em problemas de desigualdade social, de educação, de capitalismo, de poder, de opressão. Depois a gente tem né, o quarto aí, Pondé. A gente tem um filósofo de direita, que já é um pouquinho até diferente, né? Porque não é tão comum assim a gente ter visões de direito em relação à filosofia e até à sociologia, tá? Então, o Pondé vai trazer a questão aí é, de Deus na sociedade, a questão, ele tem uma fala que ele diz assim: que Deus não existe, porque ele, ele, pra ele ele é ateu, mas se existir, ele estaria muito decepcionado com o ser humano. E por que, que a gente pode dizer que ele pensa isso, né? Essa questão de que a gente vai mesmo na sociedade, no dia a dia, contra os mandamentos. Se você não sabe, se você não lembra, o Pondé, era médico e caminhou depois para a filosofia, por ele ter essa visão de direita, essa visão de capitalismo que dá para pensar, essa visão de educação, extremamente crítico em relação à sociedade, extremamente crítico em relação até à questão da meritocracia, tá? Traz essas visões também de religião, de Deus, e coloca a sociedade aí, muitas vezes, se contradizendo e fazendo pensar um pouquinho além da questão de é preciso e mereço tudo. E, por fim, uma das minhas favoritas que a gente tem a Hannah Arendt. A Hannah Arendt também europeia, também viveu aí na época é, do nazismo. E tem um livro que é muito importante, que ficou, assim, muito conhecido, que é A Banalidade do Mal, que foi um julgamento, né, do Eichmann, que era um do, foi o último general aí do Hitler a ser condenado. E ela traz... Ela foi cobrir... É, o julgamento, né, indicada pela revista New York, e lá ela traz a reportagem, mas ela também completa essa obra, que é a banalidade do mal, quando ele traz né, no próprio discurso lá, o, o general, o, Eichmann, o general, é que se não fosse ele fazendo esse mal, outra pessoa faria. Então, é, é trazido aí nessa obra a questão de banalizar-se o mal. Se eu não fizer, outro vai fazer. Então, a culpa não é necessariamente minha, é uma culpa da sociedade. E a gente se acostuma a viver com um o mal na sociedade, tá? Então a Hannah vai trazer muito essa crítica, essa crítica ao comportamento, essa crítica ao discurso, essa crítica à imposição social, aos regimes autoritários, à política, à educação e o comportamento do ser humano, da sociedade, frente a tudo isso que acontece. E agora a gente vai anotar aí algumas citações que fazem muita diferença e eu sei que vocês gostam, que vocês gostam muito de citação, tá? A primeira delas, anota aí, que é do Nietzsche, que vai dizer assim ó A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com, a com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez. Como que a gente utilizaria isso? Utilizaria pra dizer assim que ser humano é, encara um problema que é perpétuo hoje como se fosse a primeira vez e ele deixa ele de lado. Seria bem, seria bem, bem legal, encaixaria bastante. A segunda, segundo assim, a ordem dos filósofos que eu trouxe para vocês, seria do adorno: pequena, três palavras e impactante. Normalidade significa morte. Normalidade significa morte. Terceira, do Foucault. Maiorzinho, um pouquinho, né? Gosto de, de, de filosofar mais. Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. Então, traz essa questão de discurso, poder. Você traz, você manipula, você dá as regras ali quando você tem o poder da fala e o conhecimento. Depois, a gente vai ter o pombé, que eu gosto muito, uma fala que traz educação. Que ele fala que nada é mais tímido por um nada é mais temido por um covarde do que a liberdade de pensamento. Se encaixa muito até nas resoluções que a gente tem aí hoje de, de colocar lá na introdução, pra fazer ponto com a, com a conclusão é, e, e a proposta de intervenção num texto dissertativo argumentativo. E a última da Rana também muito simples, muito legal pra você utilizar, quero que você anote aí, que diz o revolucionário mais radical se torna um conservador no dia seguinte à Revolução. Então, você é né, Você é a favor da Revolução até que você está no poder e passa a não ser mais um revolucionário e sim é, quem oprime. Pode pensar assim também, tá? Então foram cinco citações, cinco filósofos. Espero muito que vocês usem todos eles na redação. Espero a nossa próxima aula aqui no canal. Um beijo. Tchau, tchau.